Fala galera tudo bem com vocês? Olá meus amores estamos de volta e agora com uma novidade vamos iniciar uma série sobre suplementação na gestação. E aí, precisa suplementar? Tem necessidade? Quais são os suplementos indicados para uma gestante? Bom, antes de falar sobre suplementos a gente tem que falar o porquê que hoje em dia é tão comum principalmente médicos e nutricionistas indicarem a suplementação. Nós sabemos que através do solo por mesmo da nossa ação, a ação do homem na natureza, os nutrientes foram sendo perdidos de frutas, verduras e legumes. Hoje, o tomate que a gente consome não é o tomate que o nosso avô consumia, que nossos bisavós, que os nossos ancestrais. Houve uma perda de cerca de 20 a 60% dos nutrientes ao longo de todos esses anos. Por isso, mesmo aquela pessoa que fala que tem uma alimentação balanceada, que tenta comer ali mais degradinho, que come bastante frutas, verduras e legumes, mesmo essa pessoa, quando a gente vai fazer análise, análise de exames e também através do exames clínico, a gente descobre muitas ali que estão precisando suplementar porque não tem as quantidades ideais. Muitas podem ter a quantidade mínima de algum, de algum nutriente, mas não as quantidades otimizadas. E hoje nós sabemos que uma suplementação otimizada que não está olhando ali valor de referência dentro do mínimo de valor de referência, não. A gente otimizar, usar a nutrição a nosso favor para a gente otimizar a saúde. Isso é fundamental principalmente nesse período pré-concepção, durante a gestação e para mulheres que irão amamentar. Então hoje o nosso tema vai ser sobre vitamina D. E aí, grávida precisa de vitamina D? Antes de engravidar a mulher precisa de vitamina D? O que, que você acha? Uma coisa importante, vitamina D não tem na alimentação. Vitamina D ou você toma sol ou você tem que suplementar. Não tem jeito. Então diferente da maioria dos suplementos, que muitos nutrientes a gente consegue através da alimentação, a vitamina D não. Então é de extrema importância a suplementação da vitamina D. Aliás, fora da gravidez também, mas para a gestação ela tem uma contribuição primordial. Primeiro ponto, ela melhora a qualidade da ovulação, então facilita muitas vezes a mulher ter uma ovulação de melhor qualidade. Segundo ponto, ela previne abortos de repetição, ela previne trabalho de parto prematuro, ela previne pré eclâmpsia, que é uma complicação da hipertensão gestacional. Então olha quantos benefícios uma única vitamina, que aliás é chamada de vitamina de uma forma errada, é né? um hormônio, aliás um dos hormônios mais potentes do corpo humano. Esse hormônio ela tem um papel incrível. Só na gravidez eu já citei a melhora da ovulação, abortos de repetição que a gente prevê, trabalho de parto prematuro e a hipertensão gestacional. Mas além disso, como um organismo como um todo, mesmo da mulher não grávida, melhora a parte de imunidade. Então é muito mais difícil aquela pessoa adoecer, ter gripes, resfriados. A pessoa se sente muito mais disposta. Então a suplementação ela é primordial. Mas como suplementar? Obviamente, conversando com o seu médico, dosando, sabendo em quanto está o seu nível de vitamina D e tentando atingir os níveis ótimos de vitamina D para aquele seu período gestacional. Tá ok? Então, a gente está começando essa série, agora vamos falar de vários suplementos que são extremamente importantes na gestação e o primeiro deles foi esse, a vitamina D. E vocês, como estão os seus níveis de vitamina D? Vocês sabem? Conversem com os seus médicos. Então, não caiam nessa de que vitamina D é modismo. Vitamina D é um suplemento fundamental para uma gestação e um pós-parto saudável. Sabe-se que níveis elevados de vitamina D previnem até 50% das complicações obstétricas, principalmente parto maturo e doenças hipertensivas, que é uma das grandes causas de morte materna também. Então, não fique de fora, converse com seu médico e procure um médico com essa visão integral da saúde da mulher, visando a qualidade de vida sua e do seu bebê. Não tem como dizer que é modismo uma coisa que tem trabalhos científicos publicados demonstrando os benefícios fora e dentro da gestação. Milhares, centenas de milhares de centenas trabalhos. Centenas Então, não existe modismo que não tem comprovação científica. Então, não caiam nessa de modismo, suplementa porque você só tem a ganhar, você e o seu bebê. Tá ok? Um beijo grande, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e até o nosso próximo tempo. Beijo pessoal, obrigada!